Hello, sweets! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aníba Barbosa e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, meus amores, e para o vídeo de hoje eu venho apenas informar que teremos uma sequência com três vídeos aí para o Halloween... E nesses vídeos eu vou trazer ideias e dicas para que vocês possam curtir o Halloween com make sinistros e bem econômica. e vocês vão usar o que vocês têm em casa espero que vocês gostem não deixe de deixar o like de vocês tá? porque o like de vocês é muito importante pra mim de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos de nos seguir pelas redes sociais que é uma forma da gente ficar mais próximo faz um tour pelo nosso canal que deve ter algum vídeo que você possa gostar e é isso meus amores um super beijo e até o próximo vídeo tchau